vamos lá para o segundo tutorial sobre como usar o Luminar no tutorial de hoje a gente vai fazer um, uma edição um pouco mais complicada uma edição um pouquinho diferente do que a gente fez no, no primeiro tutorial a versão do Luminar que a gente está usando ainda é a mesma 1.2 e se você não viu o primeiro tutorial é só clicar, ali no, clicar em cima no canto direito que você vai ter acesso a um primeiro tutorial que é uma explicação de como funciona quase todas as ferramentas do Luminar 2018. Tá? Vamos abrir uma foto bacana aqui para a gente poder fazer a, a segunda edição. do. Na primeira edição a gente, a gente usou uma, um, um preset apenas para começar a edição da nossa foto e hoje a gente também vai começar com um preset. Tá? Mas a gente vai fazer várias alterações nesse preset para deixar a foto com a nossa cara. Tá? Uhum, então vamos lá a primeira coisa aqui então é achar um preset que funcione bacana nessa nessa imagem aqui tá? pra acessar os presets só clicar aqui tá? aqui a gente tem uma aba de categorias onde a gente vai ter os estilos e preset os, os as pastas onde os presets estão instalados tá essa foto de hoje vamos tentar um preset aqui da classe de outdoors. E acredito que esse aqui, o Auto, Auto Smart Enhancer vai ficar, vai ficar maneiro, sempre quando, sempre quando a gente pega uma, uma imagem para editar é legal a gente procurar por defeitos na imagem, por, por coisas que a gente não quer utilizar, por coisas que... que não ficam bacanas na foto aqui nessa foto só tem uma coisinha aqui no canto que me incomoda que não, não deveria estar aqui então eu vou, vou voltar e vou, vou fazer a edição disso aqui vou tirar isso aqui antes de aplicar o preset para tá? Tá, isso é muito fácil só vim aqui em ferramentas escolher o clone stamp ou o erase vamos de erase aí vamos apagar essa região aqui faça fácil só vim aqui com a borrachinha Pintar a região ali que você não quer que apareça Se tiver mais alguma região que você não quer que apareça Pode pintar ela agora também E ah, depois feito isso Acredito que nessa imagem aqui só tem isso aí pra apagar Só aplicar aqui, apertar Done E o próprio Luminar vai cuidar de, de escolher uma área com uma cor parecida Vai clonar uma parte da imagem para que ela fique sem defeito, como a gente pode ver aqui ó acabou, já foi, Tem mais defeito agora sim a gente pode ir lá e aplicar o, o, o preset vai ficar mais, mais maneiro depois que se aplica um preset, todas as alterações feitas por aquele preset naquela foto estão aqui, estão nessa região aqui e obviamente a gente pode de alterar tudo isso, tá? essa imagem aqui, acredito que eu vou aumentar um pouquinho o clarity aqui que vai trazer um pouquinho mais de definição para os tons médios, para os tons de cinza na foto ah, isso faz com que a imagem ganhe um pouquinho de, de detalhes o ah, que mais vamos fazer aqui nessa foto, além disso tá? se você apertar o J você ativa o, os pontos ativa a máscara que vai te mostrar onde Estão clipando, onde estão estourados os pontos de preto e de branco na imagem tá? Então aqui nessa região a gente vê que a gente, onde está marcado de azul a gente tem preto puro na imagem Se a gente vir aqui no, no ajuste de, de pretos, no ajuste de blacks E a gente diminui esse ajuste, a gente aumenta essas, essa área de preto puro na, na imagem Se a gente deixar o preto um pouquinho mais claro a gente diminui essa área estourada na imagem o mesmo vale para os whites aqui, para os brancos, né? toda a região em vermelho são as regiões onde o, o branco é branco puro agora, então não tem definição nenhuma, não tem detalhe nenhum nessas regiões vermelhas, obviamente você não pode deixar assim senão a imagem não vai ficar bonita então vamos diminuir eles aqui um pouquinho tá? E acredito que aqui já foi, apertou o J de novo, pronto, você desativa essa máscara Que te mostra as regiões onde estão clipando Feito o ajuste de preto e de branco, a gente pode trabalhar em outros ajustes Como contraste, a gente pode aumentar contraste, aumentar highlights ou luzes altas, shadows ou sombras tá? A gente pode fazer tudo isso nessa hora aqui eu acredito que para o painel básico aqui tá, tá bacana, a imagem está equilibrada, talvez deixar ela um pouquinho mais quente aqui. Muito pouca coisa. Três, pronto. Só para ressaltar um pouquinho o, o sol aqui e, e o reflexo do sol aqui na água. Legal. O próximo ajuste que a gente vai fazer aqui vai ser o ajuste do, da saturação. Ah, vamos pegar aqui, vamos pegar por sequência, saturação, tá? ah, saturação aqui, você deixa a sua imagem mais saturada, todas as cores vão ficar bem mais fortes, menos saturação, você tira toda a saturação das cores, então sua sua imagem vai ficar preto e branco aqui. vamos ficar algo intermediário aqui, algo médio, perto de 15, tá, tá bacana para essa imagem aqui. Vibração vai trabalhar apenas nos tons mais parecidos com os tons da pele amarelos, laranjas rosinhas tá? pra essa imagem aqui eu acredito que, que essa quantidade de vibração tá, tá legal se na imagem você tiver alguma coisa verde folhas, árvores alguma coisa do tipo, esse filtro Foliage enhancer ele é muito bacana para isso tá? ele, ele dá uma traz um pouco pra frente as cores verdes, cores de de, de, de, de folhas, esse tipo de coisa, como aqui a gente tem muito pouco disso, praticamente não dá pra ver, a gente pode de deletar esse efeito aqui, porque pra gente não vai fazer muita diferença hmm. Polarizing Filter o próximo efeito aqui desse preset é Polarizing Filter e nele, ele dá uma escurecida um pouco inteligente na foto, tá trazendo um Q mesmo de, de, de filtro polarizador que a gente usa nas lentes né? que, que evita alguns reflexos que, que deixa algumas regiões do azul um pouquinho mais escuras mais definidas, mais bacanas tem que tomar cuidado com ele que se você aumenta ele demais ele vai trazer uns, uns defeitos meio estranhos na foto então a gente tem que trabalhar com ele bem com bastante calma para não criar muito defeito na foto uhum adjustable gradients ou gradiente ajustável tá? esse, esse efeito aqui ele cria um, um gradiente no topo da imagem e também na borda da imagem você pode deixar o topo da imagem um pouco mais escuro então vai ficar mais escuro no topo da imagem vindo para um, um transparente aqui para uma região que não vai ter ajuste o mesmo vale para a base da imagem deixar a base da imagem um pouco mais escura vindo para uma região transparente que também não vai ter ajuste é bem similar ao, ao gradiente do, é, do Lightroom a ferramenta gradiente do Lightroom só que aqui ele já está aplicado você não tem como definir muito a, o tamanho do gradiente né? a única coisa que você tem como definir é, é a orientação mais ou menos onde ele vai trabalhar né? você pode definir inclinação ou mais ou menos a posição né? então, vamos colocar aqui o mais ou menos na linha do horizonte, a região onde vai o efeito não vai estar tá tão forte tanto para o topo quanto para a base. Tá? E aqui vamos, vamos crescer bastante esse céu. Vou trazer um pouco mais de detalhe para essas nuvens. Legal, pequena. É, né? um pouquinho mais quente também para trazer um pouquinho mais de laranja lá no. No fundo perto do pôr do sol para pro gradiente da base aqui da parte de baixo então, deixar um pouquinho mais escuro também deixar um pouquinho mais frio para melhorar um pouquinho a cor dessa água aqui agora se você quiser adicionar efeitos aqui junto junto adicionar filtros junto com com o preset que você acabou de editar você também pode só clicar aqui no adicionar filtros e escolher algum filtro aqui que, que seja interessante Tá? a gente vai escolher um de noise diminuir um pouquinho o, o ruído a sujeira dessa foto aqui pode abrir o de noise aqui e ele funciona igual um redutor de ruído do do lightroom ah. Ruído de luminosidade, que é aquele ruído mais preto e branco, bem parecido com o ruído quando você tira foto com iso alto, e é ruído de cor, né? Os pontinhos meio coloridos na imagem que são alguma interferência. O controle boost aqui, você faz com que o filtro tenha mais força ou menos força aqui para tirar esses ruídos, essa sujeira da foto. Fica aqui em torno de mais ou menos nesses ajustes aqui, talvez aumentar um pouquinho mas o luminosity já foi e o, o de nós ele é bem esperto, tá ele não, não deixa sua imagem com aquele aspecto de, de, de imagem sem detalhes né? ele trabalha bem focado no, no ruído mesmo, na sujeira mesmo e podemos adicionar mais algum filtro aqui, vamos adicionar uma vinhetinha O, control, o, o filtro aqui de vinheta do, do luminário ele é bem inteligente, você pode escolher o centro da tua vinheta, ou você pode escolher um monte de coisa. Para trabalhar com a vinheta eu gosto muito de fazer o seguinte, eu gosto de colocar ela bem escura primeiro Praticamente Redonda e sem borda nenhuma. Eu deixo essa borda forte, riscada aqui para poder posicionar Primeiro minha vinheta, escolher melhor uma, uma posição para ela Vamos pegar mais ou menos Aqui vai ficar legal tá? E a partir daí eu vou diminuindo esse controle aqui O Feather ou a expansão da, da, da vinheta Ou quanto ela vai se expandir tá? E depois disso eu vou controlando a quantidade de vinheta que eu quero nessa, nessa imagem aqui tá? mais ou menos aqui tá bacana então começamos com, com um preset adaptamos esse preset e colocamos mais coisa nesse preset até o momento tá olha como a foto era antes e olha como ela tá agora foto completamente diferente antes e depois tá? digamos que você esteja satisfeito com o teu ajuste e tenha gostado do, do resultado final, você pode salvar isso aqui em um preset novo, um preset só para você, tá? Pra isso já com, contando com as coisas que foram feitas pelo preset que a gente colocou e as alterações tá? Para isso basta vir aqui salvar preset dar um nome pro seu preset e clicar em criar novo preset que já está dizendo que tem um preset com esse nome Então vamos mudar o nome dele aqui Pronto, meu preset está criado tá? Se você quiser usar ele novamente em uma outra foto Basta vir aqui, presets, categorias Presets do usuário, que é onde os seus presets vão ficar salvos E o seu preset vai estar tá aqui tá? Preset meu preset número 2 ou qualquer outro que você tenha salvo aí para a tua imagina né? é, ajustes mais complicados no, no Luminar são são feitos mais ou menos assim obviamente temos, a gente tem layer para trabalhar ainda a gente tem máscaras para trabalhar, tem um monte de coisa que o Luminar faz que ainda que a gente ainda não falou, a gente vai falar em próximos vídeos tá então para não perder esses próximos vídeos, se inscreve no canal ativa o sininho aí e bora aí editar essas imagens, tá? Fui!